Meire refez-se parcialmente, recebendo alta na tarde daquele mesmo dia, após visita e intercessão do Doutor Américo. Foi-lhe recomendado realizar urgente tratamento de desintoxicação, eufemismo para, na verdade, deixar a toxicomania. Cavalheiro. O médico da família nada disse à jovem durante o trajeto até a casa dela, embora quisesse aconselhá-la bastante. Mas Meire, por suas atitudes, ergueu uma barreira entre eles, desencorajando qualquer diálogo, pois sabia que, se palavras fossem ditas, necessariamente seriam ou de aconselhamento ou de repreensão e ela não estava disposta a ouvir nenhumas nem outras. Chegou em casa só pensando em dormir, mas a mãe, após agradecer ao doutor Américo, foi até o quarto da filha e ordenou-lhe que a acompanhasse, pois retornariam ao pronto-socorro para conversar com o médico que a atendera. Atordoada ainda, Meire não teve como desobedecer. Ao chegarem, procuraram aquele médico e dele ouviram sem rebusos. Sua filha, Dona Luísa, tem dois caminhos a seguir. Um, submeter-se a um tratamento médico especializado que promova a remoção dos malefícios já causados pelas drogas e que elimine por inteiro o vício, hoje configurado por devastadora dependência física e psíquica. — Outro caminho? — balbuciou o Meire. — Graves consequências. Gravíssimas. — A morte? — Sim. — Perdoe-me a contundência, mas não posso aplanar tamanho nódulo comportamental e acenar para procedimentos paliativos. Seu caso, repito, é grave, gravíssimo. — O que o senhor sugere? — inquiriu Luísa. O médico indicou uma clínica especializada. Luísa acatou a sugestão. Providenciou em menos de duas horas a internação da filha. Para tanto, usou o pátrio poder, na circunstância de Ari estar impossibilitado de fazê-lo, até mesmo de participar de tão grave decisão. Por incrível que pareça, Luísa não contou para a filha sobre Ari. — Para quê? Para me dar mais problemas? O que ela poderá fazer a não ser drogar-se ainda mais para esquecer seus problemas, agravando os meus? Pensou. Aliás, Mary perturbou-se demais ao ouvir o médico do pronto-socorro. Compenetrou-se de repente de que não passava de um corpo caindo num abismo sem fim. Assim, em estado de choque emocional, não fez oposição à internação, que Luísa providenciou também rapidamente. Logo, uma equipe médica veio buscá-la em uma ambulância. Completamente apática, foi conduzida à clínica sugerida pelo neurologista que atendera no pronto-socorro, na qual adentrou olhando sistematicamente para o teto. O tormento de um toxicômono nessa fase crítica, em que não lhe resta opção, entre abandonar o vício ou cruzar a fronteira da vida, é lhe punição atroz. De um lado, o corpo molécula a molécula, exigindo a droga para adentrar e estagiar no mundo de soberbas ilusões, onde experimentará o falso esplendor do êxtase. De outro lado, cessado o efeito estupefaciente, o drogado assemelha-se ao mendigo que para enfrentar a madrugada gélida, acende fogueira e, por instantes, se deita sobre ela. Referindo-nos ao falso esplendor do êxtase que a droga propicia, reportamos nos ao desencadeamento de processos descontrolados, fraturando impiedosamente a harmonia das energias fluídicas sutis que funcionam como liga entre o espírito e a mente. O mundo mental, íntimo e individual uma vez invadido e destrambelhado, e é isso que o tóxico faz, deixa de ser o governador sensato dos nossos pensamentos e ações. Daí, advém danos aos revestimentos espirituais, perispírito, duplo-etérico e corpo físico. Estes dois, obviamente, quando se está encarnado. A droga... Alterando a justa posição dessas camadas energéticas, descontrola-as por transferi-las de nível por algum tempo, situando-as em campos vibracionais infra ou ultra, surgindo novidades, êxtases fugidios com a almiragem de oásis nos desertos. Existem emoções que se perpetuam felizes no ser humano. Uma delas, para não espaçarmos exemplos, é aquele notável primeiro encontro de alguém com o mar, cuja vastidão o adentra ali na alma, via, olhar, encantando-o. Daí para frente, buscar o mar, estar nele, contemplá-lo, amá-lo, molhar-se nele, será desejo salutar e permanente. No drogado, no transe artificial... Por vezes o perispírito é expulso abruptamente do ninho físico, e, embora ele jungido pelo cordão fluídico, é arremessado a alguma altura geográfica, além nuvens, onde vê um mar de algodão. Na verdade, é outra dimensão, mas é assim que o drogado interpreta essa viagem. Compelido por irresistível desejo, Mergulha nesse mar e, de repente, percebe que tudo não passa de vácuo ilusão. Sistematicamente, atrai outros mergulhadores, como ele, sintonizados na enganosa delícia daquele mar. Só que estes, desencarnados. Não se estranham. A simbiose lhes é facilitada pela sintonia da mesma busca. Unem interesses e vão à cata de mais energia, não raro sorvendo a de outros viciados encarnados naquele momento se trocando. Quadro muito triste esse, quando encarnados tornam-se sócios de outros encarnados, uns em fatídico desdobramento espiritual e outros encaminhando-se para idêntico destino tudo sob indução de mais sócios invisíveis. Sim, uns e outros ainda no fardo orgânico, eficientemente escoltados e incentivados por espíritos desencarnados, formando devastadora sintonia triangular, lançando fagulhas incendiárias na mente de uns e outros, estejam ou não se drogando, logo vice-ocupa-lhes o espaço integral do dia.